O trabalho da vida de Jesus em Urântia, na verdade, foi iniciado por João Batista. Zacarias, o pai de João, era um sacerdote judeu, enquanto a sua mãe Isabel era membro do ramo mais próspero do mesmo grupo familiar ao qual também pertencia a Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. Era já o final do mês de junho, do ano 8 a.C., cerca de três meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel, certo dia, apareceu para Isabel ao meio-dia, tal como mais tarde se apresentaria perante Maria. E Gabriel disse a ela, O teu marido Zacarias está diante do altar em Jerusalém, enquanto o povo reunido ora pela chegada do libertador, e eu, Gabriel, vim para anunciar que tu irás dentro em pouco conceber um filho que será o precursor do seu divino mestre e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor, seu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará o teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus e também irá proclamar a vinda do curador de almas do vosso povo e o libertador do espírito de toda a humanidade a tua prima Maria será a mãe desse menino prometido e eu também aparecerei diante dela essa visão amedrontou grandemente a Isabel, depois da partida de Gabriel, ela repassou a experiência revirando-a em sua mente ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante mas não falou da revelação a ninguém exceto ao seu marido até que posteriormente afinal visitasse Maria em princípios de fevereiro do ano seguinte, durante cinco meses contudo, Isabel Gabriel guardou aquele seu segredo até mesmo do marido, e quando contou a ele sobre a visita de Gabriel, Zacarias permaneceu cético e durante semanas duvidou de toda a experiência, só consentindo em acreditar na visita de Gabriel à sua esposa e sem maior entusiasmo quando não mais podia duvidar de que ela esperava uma criança. Zacarias ficou muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel, mas não duvidou da integridade da sua esposa, apesar da idade avançada dele. E apenas seis semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro do ano. 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando na sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe, Maria persuadiu José a deixá-la viajar à cidade de Judá, a 7 quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma dessas duas futuras mães sobre a sua aparição à outra. Naturalmente, ficaram ansiosas para encontrarem-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Maria permaneceu com a sua prima distante por três semanas, Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para a sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser mãe do menino predestinado, a quem ela muito em breve iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. João nasceu na cidade de Judá aos 25 de março do ano 7 a.C. Zacarias e Isabel rejubilaram-se grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles como Gabriel havia prometido. E ao oitavo dia, quando apresentaram a criança para a circuncisão, eles o batizaram formalmente como João, exatamente como se lhes havia sido ordenado. E logo um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Desde a mais tenra infância, os pais inculcaram em João a ideia de que ele cresceria e tornasseia se um líder espiritual e um mestre religioso. E no coração de João, o solo sempre foi sensível a essas sementes sugestivas, ainda quando criança o encontravam frequentemente no templo durante os ofícios do serviço do seu pai, e João ficava imensamente impressionado com o significado de tudo o que via.